O projeto Desafio Voluntário, uma parceria do Instituto Voltorantim com a Voltorantim Cimentos, revitalizou a escola municipal Cristiano Machado em Itaú de Minas, Minas Gerais. Para o Desafio Voluntário são montadas várias estratégias de captação de recursos. Eu e mais algumas pessoas, a gente trabalha à frente de infraestrutura. Faço a visita na escola, vejo que, qual é a demanda através da escola as necessidades que eles apontaram. Ficamos responsável dentro do desafio, pelas campanhas. É mobilização das pessoas na arrecadação de diversos produtos. Campanhas de arrecadação de alimentação, de brinquedo, de material escolar, roupas... No dia D do Desafio Voluntário, a Escola Municipal Doutor Cristiano Machado, em Itaú de Minas, Minas Gerais, recebeu diversos funcionários da Votorantim Cimentos, professores e representantes da comunidade, que foram voluntários. E aí a gente a contribui naquilo que eu tenho habilidade para fazer. Então se eu tenho habilidade para fazer uma pintura mais simples, jardinagem eu colaborei, a limpeza, organização da biblioteca,